Olá pessoal, prontos para mais um vídeo? Então vamos direto ao assunto, sem enrolação. Cara, você já ouviu falar em um problema psicológico chamado descalculia? Pois é, eu tenho isso e eu não sabia que eu tinha. Só vim saber agora, depois de ler uma matéria no site de notícias aí da internet. Segundo a doutora Luciana Brites, do Instituto Neuro Saber, a descalculia é um problema psicológico, neural, mental, que crianças podem e esse problema nunca ser identificado durante uma vida inteira Foi justamente o que aconteceu comigo E agora eu me sinto mais aliviado em saber Que eu tenho esse problema de descalculia E que eu não sou burro Como meu pai costumava me chamar E como as minhas professoras e professores de matemática Costumavam atribuir a mim esse apelido Do cara que não conseguia aprender matemática Eu me lembro, quando eu era criancinha Eu estudava no Instituto São Pio X, que é um colégio de Freiras Quando tinha aula de matemática, cara me dava dor de barriga. A professora entrava e escrevia lá no quadro negro, lá, por exemplo: 10 dividido por 5. Aí ela usava aquela chave de divisão, que é tipo um L deitado você assim, né? 10, a chave e o 5. Quanto dá 10 dividido por 5? Cara, aquilo pra mim era um enigma egípcio. Eu não jamais consegui. Saber quanto era. Hoje eu sei porque eu decorei que 10 dividido por 5 é igual a 2. Será que é, velho? 2 e é 5, 10? Né? Tá certo. 5 mais 5, 10. Pra você que não tem descalculia, isso pode parecer uma coisa muito simples e muito óbvia de tipo como um gênio da matemática, né? ele olha uma fórmula cheia de números e equações, etc. e fala: ah, o resultado é zero. Só que pra quem tem descalculia, olhar aquela fórmula, ah, meu, puto, você começa a viajar, cara. Fala: pô, que paisagem da hora, hein? Se tivesse uma cor aqui, uma cor ali, daí um muito legal. Só quem tem escalpulia não necessariamente tem problema com outros tipos de matéria. Por exemplo, eu sou um excelente estudante de geografia, história, língua portuguesa, artes, ciências, biologia, antropologia, arqueologia. Tudo muito bem, Gostei. Mas eu não suporto a tal da matemática, da química e da física porque eu não entendo isso. Aí o que acontece, cara? Uma coisa super importante que a gente tem que considerar. Às vezes o pai olha pro filho e fala, pô, esse moleque é burro, ele não consegue entender matemática. Mas é porque o pai também não sabe desse negócio chamado descalculia, cara. Fascinado por esse assunto, porque isso nos mostra quanto nós estamos atrasados em matéria de investigar os problemas que as nossas crianças têm durante a infância e também dentro da escola. Que eu me lembro também quando eu estudava, eu era criancinha, tinha uma garota que sentava do meu lado que era linda e eu era apaixonado por ela. E ela era fera em matemática e eu uma desgraça em matemática. E aí quando eu era chamado à lousa para fazer os exercícios, né, tipo pagar aquele mico enorme, cara, eu passava a maior vergonha da minha vida, da minha infância, né? porque eu não sabia e a professora ficava, tá vendo? Você não estuda, você é burro. você não sabe nem matemática, você nunca vai ser nada na sua vida. Começava a pesar nas minhas ideias tal e aquilo ia me destruindo emocionalmente. Tanto é que eu tenho trauma com matemática até os dias de hoje, com 45 anos. Né? Aí tem uma outra coisa que se soma a isso tudo, sabe o que é? Concurso público. Como é que eu vou passar no concurso público se eu tenho descalculia e não consigo entender a matemática? que e no concurso público tem o lance da matemática. Você não acha que isso é uma coisa que o Ministério da Educação e Cultura precisaria avaliar para inserir as pessoas com deficiência para que elas tenham oportunidade também de prestar o concurso público de uma forma igual? O mesmo acontece com as drogas nos vestibulares, cara. Eu já cansei de repetir isso, porque essas universidades aí ficam aplicando o vestibular, cara. Como é que eu vou entrar? numa faculdade pública, por exemplo, se eu tenho que prestar um vestibular que tem uns cálculos enormes de matemática, e o cara aqui não consegue executar o cálculo porque tem descalculia, entendeu? Assim, devia ter lá uma bolsa de descalculia, devia ter uma portaria do MEC, sim, é vestibular para alunos que tem descalculia, então não tem matemática, nem física, nem química, nem lógica, porque pessoas com essa doença não conseguem executar essas tarefas, por isso elas ficam fora da sociedade, tipo excluídas da sociedade, e é assim eu me sinto hoje. Fora isso, cara, tem uma série de outros problemas que o Ministério da Educação e Cultura, que os professores, que as secretarias de Cultura de, dos municípios e dos estados também não consideram. É o fato da pessoa ser canhota. Por exemplo, eu sou canhoto, velho. Então, o que acontece? Todo mundo sabe que o hemisfério direito do cérebro comanda o lado esquerdo do seu corpo. E o hemisfério esquerdo comanda o lado direito do seu corpo. E a maioria das coisas, 90% das coisas, são feitas para os destros e não para os canhotos. Eu vou te dar um exemplo, cara, com GPS. O outro de uma menina chegou pra mim e falou assim, ah, por que, que você não vira Uber, né? Vai fazer alguma coisa enquanto quando você não tem nada para fazer no final de semana, vai ser Uber. é Meu, a primeira coisa que aconteceu é tomar um pau do passageiro. Por quê? Porque eu sou canhoto, certo? Aí, quando eu coloco o GPS no carro, eu tô lá no meio de São Paulo, lá na Praça João Mendes, por exemplo, procurando uma rua, a mina do GPS fala assim, entre na próxima à direita. Só que velho, procura entender isso A minha direita é essa aqui ó cara. Eu sou canhoto Então quando ela fala entre a direita Ao invés de entrar pra sua direita, que é destro, Eu entro pra minha direita Que é a tua esquerda, e aí eu me perco Aí meus amigos até tiram sarro de mim Pô, Yuri, você se pega até com GPS mano. Eu falo, Cara, é lógico, né? essa coisa Tá tudo errado, por que, que não tem um GPS Pra canhoto, por exemplo, entendeu? Ela fala assim, quando é pra entrar a direita Ela tem que falar minha direita, aí ela fala Entre a esquerda, aí eu entro na sua direita. Você entende como isso é confuso? Aí, somado ao fato de eu ser canhoto, ter problema com esse negócio de esquerda e direita, ainda descubro que eu tenho descalculia. Ok, daqui a pouco eu vou falar que eu sou um deficiente mental, velho, porque não tem outra resposta pra mim. Mas não, eu não sou um deficiente mental, porque eu tenho muitas outras habilidades em outras áreas, na área de humanas, por exemplo. Então, eu acho que isso deixa muito claro para você que é professor, que está assistindo esse vídeo aí, e se você for o ministro da Educação, cuidado com a deputada Tabata Amaral, que ela pode perguntar, né? E aí, como é que fica o caso das crianças com descalculia? Como é que fica o caso dos canhotos? para eles fazerem vestibular e poderem entrar numa faculdade pública e poder ser alguém na vida? E o caso dos concursos públicos também, que é cheio de conta, como eu acabei de falar. Como é que um cara com descalculia vai passar um concurso desse? Então, se você é professor, cara, se você está... É da área da educação, velho, manda esse vídeo para pelo menos uma pessoa que seja da área também, para que ela conheça mais sobre descalculia e para que ela sabe desenvolva alguma coisa que tenha a ver com o fato do cara ser canhoto e não conseguir fazer coisas que destos conseguem. O mundo, saca, tá desequilibrado, sabe? O prato da balança tá pesando muito para um lado só e tá deixando o outro lado sem nada, cara, sabe? Tipo isso daí não tá legal. Mas cara, é um caso que deixa a gente meio chateado, né, meu? Você põe no meu lugar, tenta se colocar no meu lugar. Tenta se imaginar o cara que não consegue aprender matemática porque o teu cérebro tem um defeito e tenta se imaginar sendo guiado por um GPS que fala para você entrar à direita e o seu cérebro manda você entrar na outra do outro lado, lá na esquerda se pôr no meu lugar e tenta ver como que seria a sua vida desse jeito assim, sabe, complicada. E aí, meu, só pra acabar, tá, rapidinho, sabe, tipo assim, tem gente que não entende, é como você tá com depressão. O maluco que não tem depressão, ele chega lá e fala assim pro outro, é, ah, sai da depressão, meu, uma moleza, cara, vamos dar um rolê que você sai da depressão. É muita viagem, velho, o negócio é muito atrasado, mano, o negócio é, é, sabe, deixa, tá muito aquém do que deveria estar, entendeu? Bom, enfim, agora eu vou acabar com o vídeo aqui, certo? Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, reflitam com atenção no que eu falei aqui, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.